Olá pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês a rodoviária de Belo Horizonte. Primeiro uma pequena noção do entorno aí, ó. A rodoviária está aqui, certo? É todo esse prédio aí. Aqui em frente à rodoviária nós temos shoppings populares. Aqui tem uns três shopping tem esse Uai, atrás dele tem Chavantes, o Ali, ó, a gente já pode ver uma beiradinha de um das alças dos viadutos aqui do complexo da Lagoinha. É, tem viaduto no entorno da rodoviária todo. Olha lá, ó, lá de lá, chegando ao centro e aqui saindo. Chama-se complexo da Lagoinha porque o bairro do outro lado da rodoviária aqui chama-se Lagoinha. Lá em cima nós vemos uma parte do Renascença, Colégio Batista, são bairros aqui próximo ao centro. O centro é daqui para lá. Aqui, ó, essa área verde aí é a Praça Afonso Arinos e aqui o encontro de três avenidas. Seguindo à direita ali, a Avenida Paraná, à esquerda, a Avenida Santos Dumont e em frente começa Afonso Pena Afonso Pena começa aqui e termina lá no topo da serra do Curral Então aí é uma noção do entorno da rodoviária Agora vamos conhecer a rodoviária Aqui em cima é só Bilheteria lá embaixo é que tem embarque e desembarque depois eu vou descer lá então vamos lá aqui é o desembarque ó então, os ônibus chegam de lá nesse né? vier pelo viaduto ele faz um retorno e passa embaixo e entra nas plataformas ali ó. Para... Chegou algum aí agora, mas não tá dando para ver ele. E, enfim, eles chegam encosta ali, é o desembarque aqui é a chegada dos passageiros hoje é sexta-feira um bom movimento aí, táxis, carros familiares trazendo as pessoas chegando aqui na rodoviária a fiscalização está em cima aí O pessoal da BH Trans, da Polícia Militar, Aí. é um guarda ali com cara de poucos amigos, vigiando o pouco. Aqui lá vão mais dois, salvo engano, esse uniforme do BH Trans. Vamos entrar na rodoviária. Aqui nós temos a rodoviária o saguão de entrada. E aí, já temos vários guichês. Então, funciona assim: você localiza a empresa que vai para o local onde você quer, compra a passagem num desses vários guichês aí. Aqui os quadrantes de espera. Do lado de lá são as lojas aí, né? Pequeno é, shopping, disposição aí da rodoviária. Da... Lá em cima já são áreas de serviço: tem polícia militar, caixa econômica, banco, administração. É lá. E as plataformas são assim, ó. São em letras, então você compra e vem lá. Você vai embarcar no F1 ou F2, por exemplo. Você desce a escada aqui. Da sua letra. E aí se for F2, os ônibus param do lado de cá, ó. só embarcando aqui, por exemplo, para Baldim. Viação Soritu E assim tem as várias áreas de embarque Olha aí As costas da rodoviária aqui, ó Está o Ribeirão Arrudas e a Avenida do Contorno Do outro lado, lá é a estação de metrô Lagoinha. O desembarque é lá, ó Vai passar um ônibus lá agora Então é isso gente, está aí a rodoviária de BH, não é difícil, é grande, tem seus problemas de segurança, essa praça aqui em frente, é... não pode dar bandeira. que um dia já foi esteira rolante como rolante elas não funcionam há anos virou sua rampa mesmo né? aí é uma visão superior Tem Correios, Restaurante, tem o Malex, são os guardas volume, guarda volumes, você deixar suas coisas aí, por exemplo, vem em Belo Horizonte rapidamente resolver alguma coisa, para deixar armazenado ali. Não sei se deu pra ouvir aí, mas a. A menina anunciou ali o horário e a saída dos ônibus, né? O comum aqui é os ônibus saírem de 15 em 15 minutos. E. Essa é uma das rodoviárias mais pontuais que eu conheço. É, não sai veículo aqui atrasado. Raríssimos casos. Você vai viajar em BH? Fica velhaco, chega cedo. É isso aí, gente. Deixa seu like aí. Para o nosso canal. Estação do metrô do Adilá. Bairro Lagoinha aí. É Lagoinha ao lado Bonfim. Pra lá, a região do Barro Preto. Esse vão aqui entre os dois prédios, ó. É a Avenida Olegário Maciel. Ela começa aqui e termina lá no contorno. Depois da Assembleia. E aí o trânsito aí. Do complexo da Lagoinha chegando a BH. Até mais.